Antes de tudo, eu queria anunciar minha parceria com o Norte Queens, um grupo equestre muito bom do jogo Star Stable Online, onde você fará treinos, coreografias, além de se reunir e fazer diversas amigas. Link do servidor na descrição. Nopa, então, estava eu sem gravar, então por que não falar logo sobre a última etapa da teoria flip? E bem, já contei pra vocês como surgiu Pandora, agora chegou a hora de dizer a origem de Shulazi, e como ela é minha filha sendo eu um ser solitário e cosmótico. Ao ser do seu primeiro corpo, Geoaza veio a partir do material origem e material extermínio, assim como os outros seres de Pandora. Mas o que a diferenciava dos demais era algo que só ela tinha lá consciência. Como os materiais que deram origem a Geoase eram diferentes, vieram também de universos diferentes. E se existem em outros universos, outras cópias de Geoase existem. Então, o fragmento do material origem é um pedaço da alma de Geoase, e o fragmento do material extermínio vem da alma de Shuase. Se o material origem é Geoase, e o material extermínio Shuase, por que eles deram origem a um único ser? O que deveria ter acontecido para dar origem a um mundo era o um fragmento explodindo. Mas no caso de um ser, ele deveria nascer dentro do mundo. Com o um unido material origem e material extermínio, surgiu um ser que, além de consciente, não conseguia decidir por si só se é do bem ou do mal. Mas a alma de Shulazi ficou presa dentro do corpo de Jeulazi. E pra se deveria ser unida com outro material, exatamente como se deu origem a Geoase. O que aconteceu foi que com o tempo, sua alma se fragmentava, e os fragmentos se uniram mais uma vez em seu corpo, desbalanceando o nível de material origem e material extermínio, e separando a alma de Geoase com a de Shulase. Mas como surgiu o corpo de Shulase? Parte dos fragmentos não foram tomados pela sob-alma de Geoase. Então a partir dos fragmentos de alma e cinzas de seres mortos, surgiu Shulase, que teve o corpo penetrado pela alma recém-nascida. Mas aí lembrar que Geoazi é flippe, e Schuazi é Garnock, Então mesmo que Shuazi seja minha filha, ainda somos completamente rivais. Sobre o seu desbalanceamento de material e sermínio, isso não muda o que ela quer exterminar. Eu, que além de ter roubado seu lugar no mundo, traí Pandora.